O Bitcoin está testando aqui agora uma importante região de resistência. A gente vai dar uma olhada no curto prazo, o que, que a gente pode esperar. Então vamos lá pessoal, se vocês estão acompanhando o canal há mais tempo, não se esqueçam de apoiar, deixa seu like, comente aqui abaixo também, para mim é muito importante ter o feedback de vocês, e se você chegou no canal aqui pela primeira vez e quer acompanhar as análises do Bitcoin, se inscreve, eu convido você aí, também participe aqui ó, do grupo Telegram, tá? vou deixar o link para vocês aqui abaixo na descrição do vídeo, são mais de 13.200 pessoas aqui no grupo, tá? então é um grupo bem interessante, pessoas tocando ideias aqui, aconselho você participar, algumas pessoas reclamaram que tem muita mensagem, basta você desabilitar as notificações ali do Telegram, tá? Você pode acompanhar o grupo sem ficar toda hora pitando no seu celular ele tá? Eu faço isso aqui, porque realmente fica complicado. E se você quiser aproveitar também a promoção aqui do canal, a está oferecendo aqui 100 dólares nesse nesse nessa promoção exclusiva aqui no canal. Então, se você criar uma conta nova com esse link aqui abaixo na descrição no comentário fixado, você pode ganhar 100 dólares de bônus aí, né? E ainda é desconto de 10% em taxas, tá bom? Então, vamos lá, vamos entrar aqui no vídeo, vamos dar uma olhadinha aqui que tá acontecendo aqui com o Bitcoin, pessoal, porque agora o Bitcoin tá buscando uma região importante aqui, ó, de testando uma região de importante resistência, tá? Essa região vermelha aqui, ó, é uma importante região que a gente tem que ficar de olho aqui agora. Com esse preço aqui, essa esticada toda, pessoal, e próximo aqui, inclusive, testar essa região vermelha, eu ficaria bem cauteloso com o Bitcoin, tá? E nesse momento aqui, né? Inclusive, eu fechei a operação lá no 55.300 nessa, nessa, nessa operação que eu fiz aqui. Né? Mostrei para vocês no canal essa operação que eu fiz aqui, né? Esse rompimento, né? Então foi uma operação muito boa. É exatamente o tipo de operação que eu gosto de fazer. Mas fechei a operação de 55.300 55, E agora, pessoal, para mim o Bitcoin está em região ali que está um pouquinho difícil, na minha opinião, de comprar. A gente está tendo volume aqui também, ó. olhando o volume, a gente está vendo que volume aqui agora no gráfico de 4 horas, por exemplo, no gráfico diário, desculpa. A gente tem aqui volume, ó. Ele tem volume forte aqui depois. A gente teve volume aqui de compra aqui que não foram tão interessantes. Inclusive, esse aqui, tá? Volume muito baixo aqui no dia, no dia de hoje. Então, eu ficaria cauteloso com o Bitcoin buscando, inclusive aqui, pessoal, esse canalzinho, testando esse canal aqui agora. Então, vou desenhar esse canal para ficar claro para vocês. A gente tem um canalzinho aqui agora, esse canal de alta, né? Então, a gente tem uma, essa linha de tendência aqui, ó, de suporte para o preço, né? Inclusive, testou três vezes já aqui. Né? Então, a gente teria aqui agora essa região que o Bitcoin está testando, bem próximo ali, ó. São, é uma região de resistência para o preço, tá? Então, eu ficaria de olho... Aqui agora que a gente poderia buscar essa região aqui até um pouquinho mais para cima, pessoal. Na, na minha opinião, o Bitcoin poderia testar essa região aqui do CPR mensal, a região de 58 mil, ó, 58 58.800 dólares, é a região do R2 do CPR mensal que está no meio aqui dessa região turbulenta para o Bitcoin. Tá? Então, é o nível que eu estou aqui de olho, a maior resistência para o preço, na minha opinião, vai ser aqui. tá? Uh, que a gente conseguindo romper essa região ficando acima, pessoal, vai ser muito bullish para o Bitcoin. Por quê? Vamos olhar aqui agora, de novo, o... VP, o o VPVR, tá? que é o volume por faixa de preço, a gente pode ver que acima dessa região aqui, ó, tá? a gente não tem muita resistência. Tá? A, resistência que a, gente teria, a próxima resistência seria aqui, ó, uh, na região aqui dos 65 mil dólares, mais ou menos, que eu acho que vai ser uma resistência muito pequena. Tá? Então, para mim, aqui, essa faixa acima de 58 mil e 58 mil vai ser, para mim, vai ser lua para o Bitcoin. Tá? Tipo, rompendo essa região, para mim, vai ser muito fácil a gente conseguir romper a região dos 65 mil dólares. Tá? É, essa aqui é a minha opinião, olhando aqui os, as, as resistências para o preço. Então, para mim é que agora, pessoal, tá, o Bitcoin poderia ficar andando um pouquinho mais de lado nessa região aqui, buscar testar essa região de 58.800 antes de ter aqui uma possível correção, tá? Eu acredito que a gente vai ter uma correção aqui, nessa primeira, nessa primeira pernada do Bitcoin tem uma correção parecida que a gente viu aqui. Tá? Parecido com parece que a gente viu aqui, né? nessa fase que a gente teve essa subida do preço, teve uma correção para níveis Fibonacci. Tá? Então, o que, que eu vou olhar aqui agora? Tá? Para mim, Bitcoin buscando aqui, ó, vamos dizer que ele é buscar aqui a região dos 58, 800, né? a próxima existência que a gente vai, vai acompanhar os candles. Né? E a gente vai ver a região de Fibonacci para o preço retestar. Então, para mim, pessoal... É, aqui agora vamos acompanhar até onde o preço vai ir, porque é, é difícil de saber, a gente vai ter que olhar aqui agora no na, na gráfico de uma hora, a gente está aqui, por exemplo, nesse canalzinho, né? Então aqui agora tendo resistência aqui pro preço, nessa região, tá? Junto com essa LTA que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então, para mim é que agora, pessoal, uh, aqui também é difícil de shortar Bitcoin, porque a gente também tem tá um o indicador de sentimento aqui apitando a gente aqui, ó. Vamos olhar aqui o indicador de sentimento. A gente está aqui com um Long Short range numa região muito baixa aqui agora, subindo um pouquinho, né? As sardinhas voltaram a comprar um pouco, mas não muito. Né? E bastante suporte aqui também, né? A gente tá vendo um o book de olhos bastante suporte para o preço. Um, então, assim, para mim aqui agora os criadores de sentimento não estão me habilitando aqui para fazer um, um short aqui nesse momento, tá? Então ficaria bem cauteloso. E mais a gente está numa região de, de importante resistência aqui para o preço, tá? Então, essa linha aqui que eu comentei para vocês aqui agora há pouco, ó. A gente tem essa LTA aqui, né? que a gente tocou várias vezes aqui o Bitcoin, né? Então essa LTA que virou, que era um suporte para o preço aqui, acabou agora virando uma resistência, ó pessoal. É assim como funciona, tá? Então a gente tem que uma essa região virou resistência, né? Mas para mim a gente poderia que ter uma uma pequena correção dessa dessa região aqui, tem uma correção, o Bitcoin fazer uma mais uma pernada para cima aqui para liquidar esse shorts que tem bastante short ainda, na minha opinião, tá? mas com resistência na região aqui dos 58 mil 58.800. Então, quem quiser aí se arriscar um pouco mais o Bitcoin, na né? minha opinião, aqui é pode ficar de olho nessas regiões de Fibonacci, tá? Aqui, ó. Desse, desse fundo aqui é o topo. Essa região aqui de 618, por exemplo, aqui, 58.500 A gente teria suporte interessante aqui já do, VPV, do, do VPVR que também é essa região. Tá? Não é o tipo de trade que eu gosto de fazer. Acho que é um pouquinho arriscado como está esticado com o preço, né? Se for fazer aqui, por exemplo, uma entrada aqui, tem que botar o stop loss aqui abaixo dessa região, né? Para ver se... Uh, ele pode ser um stop que fique um pouquinho, um pouquinho uh, longo aqui, dá uma olhadinha quanto ficaria isso aqui, ó. Uh, só medir aqui rapidamente como ficaria essa, esse stop aqui. Ficaria mais ou menos é, 2,5%. E o Bitcoin poderia buscar aqui, por exemplo, uma entrada aqui, ele poderia buscar essa região aqui 5%. Então, seria aqui praticamente né a dois para um mas eu acho que fica um pouquinho é, é um trade aqui um pouquinho mais arriscado na minha opinião então pessoal o que que eu tô de olho aqui agora tá é para o Bitcoin eu vou vendo vou ver aonde ele vai ter que uma correção né e buscar níveis mais abaixo assistência tendência de alta aqui agora Uh, para poder fazer uma entrada, tá? Vamos puxar o gráfico de 4 horas aqui agora, até um diário, pode ser melhor, tá? No diário aqui eu ficaria de olho nessas regiões aqui Fibonacci, tá? Vamos puxar aqui. Duas regiões Fibonacci eu ficaria de olho aqui, pessoal, tá? Desse fundo aqui que a gente fez sobre o Bitcoin, tá? Estopo. Então a gente ficaria aqui, vamos ver onde vai ser estopo, a gente não sabe onde vai ser ainda, né? Então eu ficaria de olho nessas regiões Fibonacci aqui, 382, 50%, tá? Na verdade, para mim, essa região de 50% aqui, dos 48.900, tá bem aberto ainda a gente, tá? Porque a gente tem aqui uma resistência... O suporte bom aqui do VPVR nessa região também, tá? Então eu ficaria de olho aqui nessas regiões aqui dos 48.900, tá bom? Pra poder buscar entrada, tá, pessoal? É isso que eu tô falando aqui para vocês, né? Então a gente não sabe, a gente vai estopar aqui ainda, ele pode subir um pouquinho mais, a gente vai buscar regiões aqui para entrada aqui abaixo, tá? Esses aqui são os níveis que eu tô olhando também aqui agora. Acompanhe também as médias aqui, as médias... Uh as médias aqui de, né, a média de 20 dias, 21, 21 dias exponenciais, que eu gosto de acompanhar, e 50 exponenciais aqui, tá? São médias importantes pra mim aqui, que eu vou, eu vou acompanhar, porque a gente pode ver que o seguinte, pessoal, nessa subida do Bitcoin fez aqui, ó, ele tem um suporte muito bom na média de 21 dias exponencial, a média amarela, Tá? Então, para mim, aqui, bem similar também. Essa média amarela vai subir um pouco mais. O preço pode ser que suba aqui. A gente vai fazer retestar essa média amarela aqui, que está aqui, tá aqui agora na região dos 49 mil e uh, mil, 49 mil, quase 50 mil dólares. Então, para mim, a região, pelo menos a região dos 51 mil dólares aqui, que estaria na região de 3.2, a gente poderia testar. Ó, como a gente pode ver aqui, por exemplo, pessoal, ó, aqui nessa subida do Bitcoin, ó essa subidinha aqui de Bitcoin foi testar a região de 382 aqui, tá? Com a média de 21 dias dando uh, suporte também, ó. Então, 382 com a média de 21 dias, né? Então, essa média de 21 dias exponencial que ela vai subir mais, na minha opinião, e o Bitcoin pode buscar essa região de 382 que estaria na casa aqui dos 51 mil dólares. Que é uma região importante a gente conseguir retestar essa região, pessoal, tá? As 51 mil dólares aqui é uma região crucial aqui, porque se a gente olhar o Bitcoin também, ó, eu mostrei para vocês também em outros vídeos sobre isso, a gente tem aqui essa região que é o ponto-chave do Bitcoin aqui agora, desse bull market, na minha opinião, tá? Então aqui a gente tem que ficar acima da região dos 51 dólares, né? Então... Essa região aqui, a região de 618, para mim pode ser um reteste interessante nessa região aqui, tá? Se o Bitcoin buscar essa região aqui, pessoal, pode ser um suporte muito bom, tá? Na minha opinião, aqui pode ser regiões interessantes de entrada com confluência da média de 21 dias exponencial e também retração Fibonacci em 382, tá? É isso que eu estou olhando aqui agora, tá bom? Isso conselho vocês a olhar, acompanharem também tá pessoal então é, basicamente é isso aqui ah, só para mostrar para vocês também que agora é importante essas, acompanhar essas linhas de tendência aqui também ó ah, aqui no gráfico a horas, vou mudar para vocês mostrar de novo ó. a gente tem essa linha de tendência aqui agora que ela virou uma, uma certa resistência né ah, no suporte virou resistência foi bem similar que aconteceu aqui também né essa subida para o preço aqui tá então a gente teve aqui agora a gente teve uma uma essa, essa linha de suporte aqui também ó que aconteceu quando a gente perdeu essa linha aqui pessoal ó, vamos dar uma olhadinha aqui ó a gente perdeu essa, essa linha aqui de, de suporte, uh, essa suporte que acabou virando uma resistência para o preço lá em cima, tá? Então, bem similar aqui agora também, tá? A gente pode ter aqui retração do Bitcoin, depois essa linha de tendência aqui pode virar uma resistência para o preço para a gente fazer uma correção aqui, tá? Nas primeiras pernadas uh, para o Bitcoin. Então, eu não vou fazer aqui venda nessa região, né? Nem pensar, eu estou de olho aqui em regiões de compra, mas nessa região que o Bitcoin está aqui agora, na minha opinião, a gente está bem esticado com preço, né? Vou botar para o gráfico aqui correto, acho que esse aqui que eu estava analisando, esse aqui mesmo. Então, essa região aqui toda, pessoal, acabou, acabou apagando aqui o, meu, o meu, meu retângulo aqui, ó. Essa região aqui em cima, são regiões importantes aqui de resistência para mim, tá? Então, eu não vou ficar aqui muito, uh, não vou ficar aqui agora comprando Bitcoin tá E não vou vender também vou ficar de olho aqui agora tá numa correção do Bitcoin buscar essas confluências que eu falei para vocês tá bom É isso que eu tô de olho aqui agora tá então pessoal basicamente o que eu tenho para vocês aqui agora no curto prazo é isso são o que eu acho o que eu acho mais importante para o Bitcoin também aconselho ficar aqui ó de olho nessas regiões de extensão Fibonacci ó. vou mostrar para vocês aqui agora o que eu quero dizer com isso tá são os níveis que eu que eu fico de olho também bastante aqui ó nessa pernada aqui tá? a gente tem então essa retração tá então para próxima pernada esses são os níveis de fibonacci que fica de olho, ó. Então a gente pode ver que o Bitcoin aqui, ó, teve suporte nessa região aqui de 54.200, né, 250. É, a resistência maior aqui seria na região aqui dos 58.300 dólares, para mim a região do CPR mensal que estaria tá um pouquinho mais acima aqui, tá? Então essa região que eu tô considerando como uma resistência mais forte pro preço aqui agora, mas todos esses níveis aqui fibonacci, pessoal, a região que as regiões fibonacci aqui dessa extensão, são importantes níveis aqui que a gente pode ficar atento, dá tá? para acompanhar os trades de vocês. Então para mim aqui, ó, como, olha como fica perfeito com esses níveis, pessoal. A, su, a gente tem que suporte, virou resistência, depois rompeu para cima, aqui resistência, tá? depois rom, rompeu, também aqui, aqui teve resistência e suporte. Então, são níveis importantes aqui, as tensões Fibonacci, que elas ditam, mostram muito para a gente aqui, né? regiões importantes de níveis para a gente ficar atento. Tá? Então, eu gosto para buscar a entrada aqui, é, confluência entre as médias aqui, e com esses níveis Fibonacci, tá? e também o indicador de sentimento aqui, dando um sinal positivo. Então, então, pessoal, basicamente é isso. Olhando aqui também mais um pouquinho, falando de indicador de sentimento, ó, a gente pode ver também aqui, a gente tem o, o Fear and Grid Index, a gente está em região de ganância aqui agora, 71 pontos aqui agora, né? Em ganância, então é um pouquinho complicado aqui de ficar comprado com Bitcoin, mas a gente tem um indicadores de sentimento aqui que estão ainda, né, para mim, bullish aqui para neutro. tá? Então, não estou extremamente bullish aqui com, com os indicadores de sentimento, mas está mais bullish aqui do que bem bastante mais bullish do que bearish, tá pessoal? Olhando aqui book de horas, a gente pode também ver aqui agora nesse momento no 1% a gente tem né, mais venda aqui no 1%, né, nos 57 mil dólares tem bem mais venda do que Uh, compra aqui, tá? Então, 1%. Então, o book de ordens aqui tá, para mim tá um pouquinho mais bearish, tá? Então, aqui, o indicador de sentimento, os indicadores de sentimento estão tá um pouquinho mais em cima do muro, tá? Tá um pouquinho difícil de dizer, mas então aqui a gente tá com o Firengrid indo na região 131, que é ganância, tá? para mim é importante a gente ficar atento, ciente sobre isso e também numa região de importante resistência. Então, eu ficaria de olho aqui agora, observando o preço, tá? observando o preço, para a gente poder ver aqui, buscar regiões mais abaixo de suportes aqui nessas médias e níveis Fibonacci para buscar entradas, tá, para poder, uh, daí sim a gente conseguir fazer o rompimento dessa região dos 58.800, pessoal. Eu não acredito que a gente vai romper essa região aqui agora, tá? Se romper, se a gente romper a região dos 58.800, Tá, eu aconselho vocês ficarem muito, com muita cautela e também, de novo, eu aconselho sempre buscar fazer uma entrada num reteste né, dessa região, que seria uma região de suporte. Tá? Então, se a gente romper para cima aqui agora, tá, eu ficaria de olho aqui num né, possível reteste pra, confirmando aqui, né, com um volume legal, né, a gente poderia... Ah, também, esse rompimento tem que ser com volume bom, né? O volume bom aqui e também a gente tem um, su um suporte aqui, um reteste dessa região para poder buscar fazer uma entrada, tá, pessoal? Mas, então, é isso, pessoal. Eu tô bastante, assim, bullish geral com Bitcoin, agora com médio prazo, tá? Mês de... O mês, aqui de, o mês aqui de setembro vai ser um mês. De outubro, desculpa. Vai ser um mês, na minha opinião, bem interessante mesmo, tá? É isso que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin. Então, atualizo vocês a medida possível aí, tá bom? Não esqueçam de deixar o like para apoiar o canal. Se inscreva se você não está inscrito. E a gente se vê amanhã para mais um vídeo. Um abraço.